Ah, eu sou PV, irmãozão. Você é o frango? Mais conhecido como PV Frango, valeu, irmãozão? <risos> Tô aí, sou primo do parceiro aí, que é o frente da firma. Tô aí pra somar, defender a bolsa de valores do senhor aí, entendeu, irmãozão? Ainda não, velho. Isso aí é pitbull de raça. Tá no crime desde que eu me conheço por gente. PV Frango. Tô aí pra defender aí a bolsa de valores do senhor aí, tava privadão. É. Mas eu tô na pista aí, tava, pô, já saí de óculos, mas o maior parceiro come. tá me deixando forte aí, me ajudando no que eu tô precisando aí, vou parar perto do parceiro, entendeu, mano? Vou ficar, defender a bolsa de valores do senhor aí até o final, tô, pronto pra qualquer coisa, pra matar ou morrer. Coisa boa. É isso, beleza Tá com nós, pô. Isso, chefe. Visão, chefão. Secretário, vale. mano